Essa relação amorosa ela já é constituída e o ciclo inicia na fase da tensão. Depois da tensão, passa para a explosão, que é quando acontece normalmente as agressões. Depois vem essa parte do arrependimento e da lua de mel. E aí volta novamente para a tensão. Existe um início de relacionamento que é um relacionamento muito bom, que é um, como se inicia normalmente as relações, muito companheirismo, de ser alguém muito atencioso, né? Então tudo começa de uma forma muito boa, mas aos poucos é, esse homem ele vai se mostrando nas atitudes dele um certo ciúme exagerado. Isso às vezes é feito de uma forma sutil, de tipo ah eu não quero que você se relacione com essas amigas, isso não é mais amiga para você. Mas para que que você vai trabalhar? Ah, eu banco tudo aqui em casa, eu não, a gente não precisa que você trabalhe, pode ficar aqui em casa. Às vezes afasta a mulher da, fam, da própria família. Então as coisas vão iniciando normalmente de uma forma muito sutil, só que isso vai aumentando. ele chega em casa estressado e grita porque alguma coisa não saiu como ele queria, ele diz que a culpa é da mulher que não fez. E ele vai jogando isso para que a mulher se sinta culpada e responsável por esse, essa agressão dele. Esse homem que tem essa agressividade, que tem essa questão, não, vai, não adianta o que a mulher faça, sempre vai ter um motivo para que ele seja agressivo. Chega até o um momento que isso não suporta mais e tem a fase da explosão que é quando ele age de uma forma bem violenta, às vezes fisicamente, às vezes mesmo em agressões verbais. O risco dessa mulher ser agredida gravemente ou chegar até a morte é muito alto. Quando o homem vê que ele vai perder a mulher e aí ele vem entra na fase de arrependimento, a fase de pedir desculpas, de dizer não, não foi isso, eu não queria que isso acontecesse. Eu tava muito estressado, né? O meu trabalho tá me deixando assim ou eu bebi demais, você tem que relevar, você sabe que eu não sou assim, né? Eu penso muito na família, eu faço tudo por você. E aí ele tenta se desculpar. E aí eles vivem ali naquela lua de mel, fica tudo lindo, mas isso não dura muito tempo. Logo, a gente chama do ciclo da violência porque logo as coisas voltam a se repetir. Só que assim, o ciclo da violência ele vai acontecendo de forma gradativa, né? Às vezes acontece uma, uma agressão de uma forma mais leve e isso vai se repetindo até chegar a algo mais grave. Começa alguma coisa sair ali do controle, sair do que ele gostaria e ele começa novamente a gerar essa violência psicológica na mulher. E tudo se repete. a partir do momento em que essa mulher se dá conta desse ciclo, ele pode ser quebrado. E para isso ela precisa de muito apoio. E aí ela busca ajuda. Essa ajuda não é só da justiça, essa ajuda é de quem está perto dessa mulher também. E ela quebra esse ciclo a partir do momento em que ela vem e busca isso. Busca essa ajuda, busca essa medida protetiva, que ela mostra para esse homem que ele precisa se distanciar e que ele não pode fazer qualquer coisa com ela. Que isso tem consequências. A nossa sociedade ela ainda aceita muito essas brigas, principalmente com o abuso de álcool. Então, ainda é muito aceito. As pessoas ainda passam a mão na cabeça e dizem que foi só um evento. Porque essas mulheres, em um único episódio de violência, mesmo que seja só um namoro, a mulher tem total direito de proteção, né? Então aqui também nós estamos abertos para esclarecer essas dúvidas que, porventura elas tenham, né, de será que eu tenho direito, será que eu vou perder meu direito, o que que eu posso fazer, como eu posso me resguardar. Tem toda uma rede que pode auxiliar essa mulher.